Lá lá lá lá lá lá que que é isso, Homem-Aranha? Que que é isso? Homem-Aranha tá aqui Vou Virar aqui, ó Meu Deus, Homem-Aranha Nossa, e aí, aí, ó Você vai defender do homem é? Você tá só de... Só assim, ó Né, ô Olha. Se bateu, é. Bateu, desfixa. Pode, vai. Eu nem vi, ó. Matei. E fala galera. Bate o canal. Hoje eu tô aqui, aqui com o um especial 400 inscritos. E obrigado pelos 400 inscritos. E eu tô voltando um mod aqui. Especial de Homem-Aranha. Dá pra ver aqui, né? Que tem. Quantos milhões de Homem-Aranha tem aqui? Tem um Homem-Aranha. Preto Uma aranha é um preto Que você mata, mata só com hit Só que ele é muito mais forte Tem uma aranha Sem volta pra casa Que eu também matei um hit causa que assim ele estava com pouca vida E gente Muito legal Eu vou tentar procurar Procurar mais alguns aí Gente, vamos mudar pra... Pro, pro criativo aqui ó game mod criativo ah não game mod criativo gente eu vou deixar o link de download pra quando eu terminar esse mod e vou ver to, o, por quanto tem esses mobs aqui que eu não, eu não terminei igual. Então, temos aqui o Spider-Man 234 do, Spider-Man 2099 Temos o, Sp o Spider-Man E temos o Peter, pa Peter Parker Aqui, ó O Parker Esse é o Be Aranha 2389 Sei lá, aqui É o B-Aranha 234 Você volta para casa 2099 O Spider-Man e o Piripaque ele não é tão forte assim ele não ele vai ele não sobreviva questão de queda quanto os outros sim ele é muito fraco tá gente só um hit de ferro ele morre esse tem precisa de dois hits então gente esses são os, primos, os um dois três dos quatro mobs que vai ter Quatro zovem é que vai ter. Também tem as vezes dele sem armadura, todo fraco, fraco não né, fraco, caso mais fraco é o Peter que morre só em, caso, calma, não deixa de matar primeiro, ele morre só em hit, depende se, se, que é, se é um hit normal, aí ele demora pra, se morrer com os duas, vai ser foi isso aqui, eu moro. vou vamos pensar com os outros também. É aí, vocês levam mais dano a ah, não já o 2000 já o 2099 é forte então, com esse não é tão forte, então mais forte é esse. Então, gente, para vocês gostaram do vídeo, eu vou eu vou sair aqui atualizando meus, o meu mod. A então, gente, que vocês gostaram do vídeo, inscreva se inscreva no canal e deixa bastante like e se vocês gostaram do vídeo. Deixe bastante like se no canal, e se inscreve no meu canal, é, é, só esse é meu recado. Então gente, peço se vocês gostaram do vídeo, e é, se vocês gostarem, deixe bastante like e se inscreve no meu canal. E tchau, fui, vou terminar lá meu mote.